Olá, meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta e desde 2013 ajudo estudantes e profissionais das áreas da arquitetura e do design de interiores a dominar os principais programas de arquitetura no mercado. Quero apresentar hoje para você o mais completo pacote de cursos online para arquitetura. Com mais de 470 aulas e 8 cursos, além de mais 11 bônus incluindo os cursos que vão desde o AutoCAD até os programas que utilizam o sistema BIM e ainda mais outros três programas para você renderizar as imagens dos seus projetos e criar apresentações de cair o queixo. Sem dúvidas, este é o melhor pacote com o melhor custo-benefício que existe hoje no mercado. Agora olha só, me diga se você se encaixa em uma destas situações. A primeira é... Se você precisa hoje projetar em AutoCAD, modelar em 3D, utilizando SketchUp, criar as pranchas arquitetônicas com cortes e fachadas no layout e ainda renderizar suas imagens com o mais tradicional renderizador do mercado, o V-Ray, se você se identificou, então, esse pacote é para você. Segundo, se você ainda precisar aprender algum outro programa que utiliza a Beam, e você não sabe bem ainda qual deles escolher, se é o Revit ou o Quartucat? Então, que tal aproveitar e aprender ambos neste pacote? Terceiro, se você ainda não sabe qual renderizador em tempo real utilizar para criar suas maquetes, sejam elas criadas com o SketchUp ou em BIM, este pacote é para você. Quarto, se você precisa aprender a criar vídeos com passeios virtuais aprender os dois melhores programas renderizadores do mercado no momento o Escape e o motion você viu só com esse pacote contém 8 cursos e mais 11 bônus você terá uma enorme abrangência de conhecimento e claro vai conquistar um destaque gigantesco frente à concorrência e tudo isso com o melhor custo benefício do mercado Repito, com este único pacote, você aprenderá tudo o que você precisa conhecer para se tornar um sólido profissional nas áreas da arquitetura e do design de interior. Esses são cursos voltados para quem nunca trabalhou na área ou ainda para quem deseja se capacitar para ter mais chances de encontrar um bom estágio ou o seu primeiro emprego. Então, concluindo e resumindo... Se você de fato deseja ampliar seus conhecimentos e se destacar no mercado de trabalho ou se você quer enriquecer seu currículo e até ser promovido no trabalho atual, dá então uma olhadinha em tudo que preparamos para você neste pacote. Ah, e não se esqueça, os cursos são 100% online, possuem certificado de conclusão e o grupo tira dúvidas para falar com os professores dos cursos. E claro, o pacote Arquitetura é seu para sempre! Conheça com detalhes todo o pacote, as aulas e as condições promocionais acessando o link que se encontra aqui em algum lugar deste vídeo. Seja bem-vindo e parabéns por escolher apenas em uma tacada a melhor formação complementar para os profissionais da arquitetura e de interiores. Te espero em nossas aulas. Grande beijo! Tchau!